Quantos produtos eu devo promover de uma vez só? Fala galera, beleza? Trazendo para vocês é, mais um vídeo e hoje a gente vai abordar esse assunto aí de quantos produtos a gente deve promover ali no, nas campanhas, do, tanto do Facebook, é, Instagram, o, o próprio YouTube, Google Ads, né? Onde, por essa experiência que eu tenho vivido aí ao longo desse tempo, eu vou falar a minha experiência e a outra coisa... É, que me vieram perguntar também essa semana bastante é, o custo, quanto que eu devo ter para subir as campanhas tá galera, então a gente vai dar um, um papinho aí de quantos produtos a gente vai, vai promover, de quantos produtos é correto promover né qual que é a, a quantidade máxima ou mínimo que eu posso promover ali pra gente estar tá gerando uma renda bacana ali tá galera, então a gente vai dar um fazer um papinho aí ao longo do vídeo referente a isso tá galera mas isso vai depender muito tá galera como é, eu comecei na amostra ali eu tinha 600 reais e eu acho esse valor um pouquinho pouquinho baixo pouquinho baixo não bastante baixo assim é, o ideal mesmo é ter ali em torno de, de 1 1200 1500 reais para você separar pelo menos um terço desse valor para teste e o resto para você estar tá subindo campanha tá então assim o que, o que que você vai ter dificuldade primeiro ali para promover mais de um produto? É, ao meu ponto de vista é o que você pegar qual que é o seu nível de experiência que você tem com a plataforma? qual que é o nível de experiência que você tem com aquele nicho? vamos supor que nem eu tenho experiência no nicho capilar, é, se eu for promover qualquer outro tipo de produto, eu vou gastar bem mais do que um terço para mim achar o criativo. Um criativo que vende, um criativo bacana, um criativo onde eu acho padrão, faço aquele método receita de bolo ali naquele, naquele, naquele nicho. Então, assim, a primeira coisa é qual que é meu nível de experiência naquele nicho ou qual que é meu nível de experiência na plataforma. Eu sei analisar todas as campanhas que os números das campanhas que o Facebook está me mostrando, vamos supor, o meu custo por clique está barato, se o meu CPM está barato, se o meu CPA está barato, se o meu CTR está barato, se meu inicialização de compra ele está barato, eu sei verificar isso na plataforma? Ah, eu sei verificar, agora a gente vai para a parte do, do, do valor, do orçamento. Ah, eu não sei é nada sobre isso, então eu recomendo que você... Pelo menos foque em um produto de ticket baixo, onde você vai testar gastando um pouco e vai ter ali um resultado onde você vai aprender na plataforma. Você não vai ter um resultado financeiro, você vai ter um resultado de aprendizado, tá, galera? Então, esse é, é um ponto assim, já para você meio que, em vez de estar tá vendendo vários produtos, para você notar. Se você está dentro desse padrão. Ah, eu sei que me plataforma. Beleza, agora a gente vai para o próximo passo. Qual que é o orçamento? É, que nem eu falei para vocês, normalmente para tique de baixo ali, em torno de mil, mil reais, você já consegue. Que nem é, a gente está no desafio ali de 30 dias. Eu não estou trazendo muito, porque está muito corrido para mim. Mas em torno de 10, 12 reais você consegue subir uma campanha e fazer vendas. Esses dias eu estou fazendo um teste com marcação de boleto no meu Pix Onde eu tive algumas cal E tive algumas dicas ali para direcionar onde que eu estou subindo Com R$18,00 a minha campanha, R$18,00 por dia na campanha E está saindo 11, 12 boletos ali naquela campanha Está saindo bastante A conversão está em torno de 3, 3 a 5 boletos é, Dessas campanhas aí que a gente está rodando Então galera, vai depender do seu orçamento Se você vai promover produtos de ticket baixo Acredito que para cada produto, R$ 1.500 seria o suficiente ali para você começar. Onde você vai dividir um terço, você vai colocar R$ só para fazer teste. Vamos supor que você tenha R$ 1.500. Você vai colocar R$ só para fazer teste. Vai tirar esse dinheiro, vai colocar ali. Esses R$ 500 reais eu vou fazer teste. Vamos supor, eu vou testar criativo, copy, headline. E vou achar um campeão com esses R$ Eu não vou gastar mais R$ para fazer esse teste de criativo. Sobrou aqueles mil reais, eu vou dividir ele em 35 dias, que nem eu expliquei para vocês. Não, não distribuir em 30 dias, porque a, a venda que saiu no dia primeiro só, ela só vai ser paga no dia 2, mesmo que seja boleto, tá, galera? A, a venda que saiu do dia primeiro, vamos supor que no dia primeiro você fez uma venda de boleto e ela pagou no mesmo dia, só vai compensar no outro dia. Então você só vai receber dia 2, tá, galera? Do mês seguinte. Você não vai receber. Dia primeiro, dia que foi feita a compra. É o dia que foi feito o pagamento daquela compra, tá, galera? Então você se programa ali em torno de 35 a 40 dias, como eu já expliquei em alguns vídeos anteriores, se eu não me engano, sobre isso daí. É que eu programo agora minhas, minhas campanhas, é, meu orçamento em 35 dias, porque se a primeira, se dia 1 um foi feita a venda ali, o boleto foi impresso e dia 3 foi pago, dia 3 já compensou para mim, dia 3 do mês que vem, eu tenho esse dinheiro. Então, se você programar ali em torno de 35 dias, 40 dias esse orçamento, você não vai ficar tão apurado, tá, galera? Não vai ficar esperando plato, na, cair da plataforma para jogar no seu cartão e assim sucessivamente, que eu já tomei bloqueio por falta de pagamento por causa disso. Eu pensei que o pagamento ia cair no, já na segunda-feira, ela só caiu na terça-feira, e o Facebook eu achei que só ia cobrar na terça-feira, que era o dia que ia cair um dia, um dia depois que caísse o pagamento, ele acabou cobrando no domingo mesmo e eu acabei tomando bloqueio por falta de pagamento, porque não tinha, tinha que esperar é, a plataforma ali paga, me pagar para me transferir para o cartão para me pagar o Facebook, então, por isso que eu programo programa agora a partir de 35 dias, 40 dias, depende muito do meu orçamento, tá galera? Então, vamos lá, agora a gente tem uma base, é, ticket baixo, você vai anunciar a vai ter um orçamento ali de R$ 1.500. Então você separa R$ 500 para para tráfego ou para teste e R$ reais para tráfego, já que você já sabe aquele criativo que tá vendendo ali e já sabe qual que é, qual que é o, o CPA, se é, se tá baixo, se não tá o, C, o CPA, custo por aquisição, se tá baixo, se não tá. Então assim você consegue já definir. Agora se o produto for muito alto, tá, galera? O valor de ticket muito alto, eu aconselho aí já pelo menos 5 é, mil reais aí para você estar investindo com ticket baixo, tá, galera? Porque no Laliou ali e agora no Plus Air, eu tô tendo é, essa experiência com um ticket mais alto. Então, você gasta bem mais, você recebe bem mais, mas o teste é muito caro, galera. Vamos supor que com 10 reais você fazia, que nem, vamos supor não. Com 10 reais você faz é, o teste para 10 criativos de amostra. Para você fazer isso, você vai gastar 100 reais para fazer é, um teste de criativos para o kit, porque é muito, é muito maior. É, o poder de aquisição do kit é muito maior do que o da amostra. A amostra qualquer um pode comprar ali em torno de 30, 40 reais qualquer um pode comprar essa amostra. Já agora o kit não, não é todo mundo que tem esse valor. Então você vai precisar de um valor bem mais alto ali para começar a fazer esse teste para ver se realmente vai valer a pena ou não, tá galera? Então para para resumir então é o seguinte: se você é, tem experiência e tem é, três ou quatro produtos ali de ticket baixo, você tem três 4.500 você consegue já anunciar os três produtos tranquilamente. Se você tiver experiência. Agora se você não tiver experiência nenhuma, galera, está começando agora eu recomendo que você suba apenas um produto e foque nele até vender, galera. Porque é, quando você está focado somente em um produto, é, a, a chance de dar, dar, dar certo aquele produto é bem maior do que você estar tá com três produtos. Ou maior mais de um, porque às vezes você está com dois produtos ali e os dois têm potencial muito bom de vender. E naquela, naquela semana ou naquele dia, um para de performar, você larga de lado... Tenta pegar outro produto e fica com mais dois, você fica nessa mão aí, joga para um lado e joga para o outro. Então, eu recomendo que, mesmo que você tenha um orçamento para rodar três é, ou quatro é, é, produtos ali, é, eu recomendo que você suba apenas um só, tá galera? Suba um, faça aquele produto rodar, faça aquele produto te dar retorno e depois você acaba... É, pulando para outro e deixando aquele rodando de lado, como eu já expliquei para vocês também em alguns vídeos. O dia que eu estava rodando amostra, estava 100% de amostra ali rodando, bacana, estava saindo muitas vendas, porque eu estava investindo bem pouco imitando, e, e me dando um resultado extraordinário, assim. Eu não estava ganhando horrores, mas eu estava bem bem contente com o que estava voltando, porque eu estava investindo não tão pouco e não tão muito, mas estava voltando uma grana bacana, tá, galera? E eu... Quando saiu o kit, eu fui afobado, parei todas as campanhas da amostra e fui para o kit e acabei trancando todo o meu, meu faturamento, o meu lucro ali que eu estava tendo da amostra, tá galera? Então, quando você achar outro produto que você tá, um produto que você está vendendo bem e for querer migrar para o outro, pega aquele outro produto e vai testando enquanto aquele continua rodando. Não pare ele. Enquanto ele estiver rodando, te tiver. Trazendo resultado, não pare aquela mão que está te trazendo resultado. Vai e foque no outro devagar. Isso, tá, galera? E outra coisa que me pergunta é referente a, a quanto que eu... O quanto que eu vou colocar de orçamento ali diário nas campanhas. Aqui eu expliquei para vocês, galera. É um terço do... Eu, eu coloco um terço do valor da minha comissão. Vamos supor que a minha comissão é 100 reais Eu vou colocar um terço. Eu vou colocar 33 reais para fazer o teste de todos os criativos ali. Como é para amostra, que eu já expliquei para vocês várias vezes, amostra eu subo 10 criativos totalmente diferentes um do outro, para testar ali o criativo e logo na parte da manhã eu já consigo, com um pouco de orçamento ali em torno de 12, 13, 15 reais gasto da... no, no Facebook. Eu já tenho praticamente todos os números ali se o criativo vai dar muito bom ou se vai dar muito ruim. Então eu já começa a pausar e eu explico isso no Receita de Bolo, tá galera? Então eu venho explicar isso daí sobre que tava me perguntando bastante lá no Instagram Eu até achei es esquisito isso de muita muita gente vir me perguntar sobre quantos produtos que eles devem promover de ao mesmo tempo então tá aí esse videozinho bem curto aí explicando a minha opinião quantos produtos se deve promover tá galera se esse conteúdo fez algum sentido para você não esqueça de dar aquele joinha se você não é inscrito aqui no canal se inscreva espero ter ajudado e até o próximo vídeo hein